O vídeo de hoje é especial porque hoje eu vou fazer um review e um unboxing também, né? Desse intercomunicador aqui, cab é do Bluetooth 4.2. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Brasil Duas Rodas. Um canal para você que é amante do motociclismo, não importa a cilindrada da sua moto, não importa a fabricação da sua moto, não importa a sua idade. Se você é amante do motociclismo, você está no canal certo. Sem mais delongas, vamos agora ao unboxing desse intercomunicador aqui. Eu comprei esse intercomunicador aqui pela, pela Shopee, beleza? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo aqui para vocês. No caso, como é somente eu que... Costumo viajar, não costumo levar garupa. Então eu não comprei o par. Mas esse intercomunicador que você consegue contar o par. A caixinha dele aqui, tá? tá? até com alguns dizeres em chinês aqui. Chegou direitinho, pessoal. Levou aproximadamente 20 dias. Essa aqui é a caixinha dele. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Bacana, né, pessoal? A caixinha é legal. Chegou inteirinho, chegou amassada, não chegou danificada. Bem rapidinho. Eu vou dividir esse vídeo aqui então em três partes. A primeira é o Unbox, que é o que eu estou fazendo aqui desse intercomunicador. A segunda parte vai ser a instalação desse intercomunicador no capacete. E a terceira parte é o Review, com as considerações, os pontos fortes, os pontos negativos, os prós e contra desse intercomunicador aqui. Levando em consideração custo-benefício, eu achei excelente, porque é um intercomunicador barato. Tá? Dadas as funções, segundo o que vem dizendo, na embalagem, eu atenderia muito bem. Agora eu não sei, porque eu ainda não utilizei. Né? E eu paguei um preço muito interessante nele pessoal Não foi o par Esse aqui saiu por aproximadamente 150 reais Você encontra o intercomunicador é muito mais em conta E muito mais caro também Mas aí depende muito da necessidade Tá aqui ó, um velcro para poder prender no capacete Essa daqui é a caixa Deixa eu mostrar para vocês de perto aqui Para vocês verem melhor Dentro da caixa você tem um par de almofada para o microfone Um manual que provavelmente vem em inglês E eu vou falar que é chinês porque eu comprei no site da China Então vou subentender que é chinês E aqui na verdade eu falei que ele via em inglês e chinês Ele só vem só... <risos> No idioma asiático, pessoal. Mas assim, é muito é, é extintivo a instalação dele. Muito, muito tranquilo. Eu vou mostrar para vocês depois, quando eu fizer a instalação no capacete. O mais importante é mostrar para vocês aqui o que, que vem dentro da caixa. O velcro para colar na parede do capacete. Um, um headphone para você colocar do lado esquerdo ou direito, dependendo da posição que você estiver utilizando. O microfone em si, que vem com haste dobrável. A conexão dele aqui vem com cabo... Provavelmente carregador É o um normal, esse aqui não é tipo C não Eu não sei qual é o nome desse tipo Desse carregador não, se vocês souberem Deixa aqui no comentário aqui ó. Esse aqui não é o tipo C, qualquer forma E esse aqui é o cara O intercomunicador em si Ele vem acoplado aqui Legal, ele é bem emborrachado ah, Deixa eu chegar mais perto para vocês darem uma olhada nele ah, tá. Bom, ele vem é emborrachado, muito bom muito bonito é meio pesadinho pessoal achei muito bacana tá aparentemente parece ser de boa qualidade até porque ele é bem pesado ele bem robusto então pessoal basicamente o que que vem dentro da caixa dois velcros para você colar do lado esquerdo do lado direito o carregador na verdade é só o cabo tá bom mas isso aqui você consegue carregar em qualquer, qualquer fonte de alimentação para celular. E você tem o intercomunicador com o microfone acoplado. Tá bom, pessoal? Esse aqui é o um unboxing. Não é um box, lá, aquelas coisas como eu falei. Como eu não estou acostumado a fazer muito unboxing, um eu vou deixar o link desse intercomunicador aqui na descrição do vídeo. E se vocês se interessarem, o link vai estar aqui. Comprei pela Shopee, como sempre. Levou aproximadamente 20 dias para chegar. Chegou direitinho. Bacana, não fui taxado, o mais é importante falar isso. Paguei nesse intercomunicador R$ reais. Talvez agora que você acesse o link aqui, talvez você encontre até mais barato, mas é intercomunicador muito muito bacana, muito versátil, muito interessante. Próximo vídeo que eu vou fizer aqui vai ser para mostrar a instalação dele, tá bom pessoal? Um vídeo curto, vinte bem objetivo, só pra fazer um unboxing rápido então pessoal é isso, se você gostou do vídeo se inscreve no canal porque o apoio de vocês é muito importante, deixa seu like é muito bacana, mostra pro YouTube que você gostou do vídeo, o YouTube vai indicar o vídeo para mais pessoas e deixe seu comentário já que como eu sempre falo, o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo aqui, um link Link para outros vídeos sobre o unboxing aqui. Pessoal, um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.